Esse aqui é o sexto episódio do curso completo de Adobe Premiere e hoje eu vou te mostrar como que você faz para corrigir as cores do seu vídeo. Fala Videomaker, beleza? Goba aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Sem enrolação, já deixa o like para esse vídeo atingir mais pessoas, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos e vamos direto aí para o conteúdo. Antes de mais nada, você precisa saber a diferença entre Color Correction e Color Grade. Color Correction é quando você ajusta as cores do seu vídeo para elas se tornarem o mais natural possível. Pode ser o tom da pele, a cor do céu, a areia, a cor da grama, a vegetação e tudo mais. Você vai deixar o seu clipe com o aspecto mais natural possível. Já o color grade é você fazer a estilização das cores, você dar aquele look cinematográfico, você deixar o céu um pouco mais azul ou você até mesmo mudar a cor do céu, tudo vai depender da sua produção. O intuito desse vídeo aqui é te mostrar o caminho para você fazer o color correction, te mostrar as ferramentas assim como todo esse curso aqui de Premiere que eu tô trazendo no canal. O intuito não é de fato te ensinar a editar a ensinar técnicas e tudo mais e sim apresentar a plataforma para você, te mostrar tudo que ela tem disponível para aí sim você começar a mexer e você começar Ver tudo que o programa pode te fornecer né? Aí vai depender muito da sua criatividade Do seu empenho, do seu olhar artístico Enfim, engloba muita coisa Mas o intuito aqui é te mostrar a ferramenta Te apresentar a ferramenta E o que você pode fazer com ela Aí essa parte mais técnica cabe a você Explorar e fuçar aí, ver o que funciona para você e o que não funciona Primeiro passo, sempre que a gente for trabalhar Com uma correção de cor, for mexer na cor Do nosso vídeo, a gente precisa ir Pra nossa área de trabalho de cor Basta você clicar na aba de cor que você já vai ver que vai mudar aí o layout do seu Premiere. Lembrando que assim como todos os outros painéis, esse aqui você também pode ajustar e pode mudar a localização de cada um, tanto localização e tamanho. Você vai perceber que do lado direito ele abriu um painel de Lumetri Color. É aqui que você vai fazer toda a sua correção de cor e a estilização de cor também. No menu de correções básicas você vai poder basicamente mudar a tonalidade da cor e mexer no tom das cores, que dentro do tom você mexe no realce, contraste, sombras, brancos e todas essas configurações que te permitem alterar o tom da sua imagem. Você pode ativar e desativar determinada aba aí do seu Lumetri Color para você ver o resultado do antes e o depois. Basta você clicar em qualquer uma dessas chaves de seleção que esse efeito ele vai ser mostrado ou ocultado aí do seu vídeo. Caso você fez suas alterações ou fez alguma mudança aí que você não gostou basta você clicar duas vezes nessa configuração que ela vai retornar para o valor original. É interessante você saber que o Premiere Pro ele já traz algumas estilizações por padrão, alguns estilos de imagem que você pode utilizar nos seus vídeos sem ter que ficar muito tempo alterando o cor, fazendo toda essa correção se você quiser que sempre ficar comparando o clipe antigo com as mudanças que você está fazendo, eu recomendo você clicar duas vezes no seu clipe, para ele ir para o painel de origem e você ter a visualização do clipe original, enquanto aqui no painel de preview você vai vendo as alterações em tempo real no seu painel Lumetri você vai ver que tem uma aba chamada aparência e é justamente nessa miniatura que você pode ir passando através da setinha que você vai vendo os estilos padrão que o próprio por Premiere já traz. Caso você tenha achado um estilo que vai ficar legal na sua imagem, basta você clicar nessa miniatura que ele já vai trazer esse efeito para dentro do seu vídeo. Lembrando que você pode combinar essa aparência com as demais configurações do seu Lumetri Color, da correção básica, equilíbrio de branco, tom e tudo mais. Nesse painel de criação você pode mexer com o desbloque do filme, a nitidez, a vibração e até a saturação das cores. Todos os ajustes que você fizer no seu Lumetri Color, ele vai vir como um efeito no seu painel de controle aí do seu cliente. Se você selecionar o seu clipe e ir no painel de controle de efeitos Você vai ver lá Lumetri Colo E é justamente esse efeito que você acabou de criar E lógico, né? esse efeito só vai aparecer se o seu clipe estiver dentro da sua timeline Aí sim ele vai aparecer no seu controlador de efeitos no seu painel É possível você copiar esse efeito de Lumetri e colar em todos os outros clipes de uma vez E você também pode apagar esse efeito Lumetri Assim como você faz com qualquer outro efeito aí no seu projeto E além dessa forma que eu falei de você copiar o Lumetri e colar nos outros clipes, você pode também copiar um determinado clipe e colar apenas os atributos que você quer para os demais clipes. Para fazer isso basta você clicar com o botão direito em algum clipe seu na sua timeline, clicar em copiar, selecionar todos os clipes que você quer colar determinados atributos, clicar com o botão direito e depois em colar atributos. Vai abrir uma nova janela e nela você seleciona todos os atributos que você quer copiar desse seu clipe original para esses seus clipes aí que você selecionou. E por último, para você ter o controle maior da sua imagem tem as rodas de cores lá você pode controlar tanto os realces, os tons médios e as sombras quando eu falo controlar você pode mexer na tonalidade, você pode pegar todas as sombras e sei lá, deixar elas todas azuladas pegar os meios tons e também fazer algum ajuste, os realces também e você pode também mexer na intensidade de cada um, mexendo nessa barrinha para cima e para baixo do lado de cada bolinha dessa, e basicamente é isso só com essas funções que eu te passei nesse vídeo você já consegue fazer uma estilização de cor aí, você já consegue pelo menos menos forçar e ir atrás de uma melhora, né? De um estudo a mais. Eu recomendo que você pegue seus clipes e vai tentando controlar a cor e até você chegar num resultado que você goste, né? E se você curtiu o vídeo, deixa seu like para esse conteúdo chegar em mais pessoas que estão precisando também. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que com certeza eu vou te responder. E no mais é isso, vídeo maker eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!